Tchau, tchau. Eu vou aqui chegar E esse cara agora eu vou ter que espancar Porque você é o pivete Já que você é o cauda do Naruto Pode até chamar mais sete Pra ganhar de mim Então eu vou ir. Enfim por isso que agora eu vou causar o seu fim não vive a aventura de tim, tim eu sou sabota, malandragem, viver sem treino e sem dever, enfim é isso que acontece, então cê fica quieto cê tá ligado irmão que o jornal é dialeto ele já articula, jornal não gesticula em caso de clínico, cê tem que ler a bula é, foi maneiro é Levanta a mão aí rapaziada, quem tiver sentindo a vontade, tá ligado? Pode levantar a mão que não tem caô não, vamos embora oh, oh, oh. Vai matar ou vai morrer Vai morrer vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E o que vocês querem ver? Cê sabe que aqui cê vai perder. Pois hip hop você veio só por lazer. A vida é mais do que dizer Cê só fala de pula, mas a aula cê capula e cê é lazer. Cê vai morrer. A aula é contraditória, tipo uma fábula. Tô acabando com a sua história. Mas cê falou demais, aqui cê vai cair. Cê fala de aventura, cê perde não dá um pi. que você tá de pose é claro que você vai cair pra mim sua derrota tá vindo na elevação de 3,14 mano do céu quem entende de matemática pegou essa visão aí do pi do, do 3 e do 0 entre falou <risos> terminou a volta 30 segundos <risos> para a Mata ele! vem, vem, vem ó, ó oh, oh, se você ama essa cultura como eu amo Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Demorou Começa, o seu talento é sutil Mandei você vir pro foot Só que você é fudil, Até porque meu coração você vê que é o que eu garanto Cabe em quatro linhas ou melhor em oito versos Se é que cê me entende A rima vem aqui de boa Cê sabe que eu desvaneio Pois hip hop truta cê sempre faz por hop. Sua rima é só mancada Por isso que eu te joguei pra escanteio Ó, oh, cê sabe que tu é infeliz Pois hip hop é mais do que ter juiz Até porque meu parça cê não passou disforçado Pois é juiz, pode chamar que cê não tá no seu juizado Uau. Tem resposta do outro lado, 30 segundos, tá Mata ele! Sim, sim. Levanta a mão! Demorou, demorou! Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó até reclama que eu sou ironia Tudo que eu faço é ritmo e poesia Cê falou que eu venho pra entreter, quem diria? A vida é triste, vamos dar um pouco de alegria, então a gente vai aqui fazendo, cê tá ligado que já jornal não... é desenvolvendo, olha só, isso é verdade, me chamou com fute, mas aqui é só tapa de validade, aí cê tá ligado, olha só irmão na linha, vou ganhando fazendo a dancinha, suavidade, aqui na lírica, cê é matemática, mas eu sou legal, é igual aula de educação física. <risos> É maneiro hein, legal, legal Renan Duarte vota em 3, 2, 1 Terceiro round de Renan Duarte Leite vota em 3, 2, 1 Um pro terceiro, um pro Caldas Agora eu acho que eu fiz merda Mas tá bom, mas acontece Mas vamos tentar, vamos tentar Não, não tem a se considerar se tiver voto pro Jonão, terceiro certo. round, entendeu? Fiz merda não, filho. já me consertei Aí, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima, barulho para Jonão! Uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. Barulho para Caldas! Uh -oh. Terceiro, para o uh -oh. Pode pedir mão. Caldas pediu mão, barulho e mão pra cima para Caldas! Alguém conta que o tio é cego Só no visual, só Só no visual? What? What? Só no visual? Então pera aí, ah, eu enxergo do mesmo jeito Não mudou nada pra mim Já era? Já era? Barulho, mão pra cima, pra Jonão. É isso? Terceiro? Para aí para. Caldas na voz, terceiro É terceiro, rapaziada. Vocês pediram, então passa a vibe de verdade. Demorou já que vocês querem terceiro? Levanta a mão já pra começar bonito, já. Levanta a mão, geral, rapaziada. Geral, geral, geral, geral, geral. Ó, ó, ó, ó, ó, você falou de educação, isso aqui é uma física Cê tá vendo que hip hop é mais que ter essência Mas hip hop também que é química A questão de hip hop cê não atingiu a cavada de valência Seu merda, tô com hip hop Pois isso aqui é fruta. cê vai perder só por aqui hip hop Cê acha que isso aqui, aqui é só consome Você é filho da fama, eu sou filho da fome Melhor você parar porque agora eu te ataco Se liga no meu papo, olha só Melhor você parar porque aqui na rima não vai dar B.O. Suavidade é o trem Cê é filho da fama, eu tô também fui Mas hoje pra minha família eu só quero o bem Cê quer o bem, eu quero o bem pra todos nós Isso é diferença de quem corre sem ter menos um ao dois É só daqui você não entendeu, eu sou ligeiro Pois hip hop é fome, é mais do que dinheiro É mais do que dinheiro Quer. Me diz pra mim aí, dinheiro, que que quer? Todo mundo quer parar com essa mentira, nessa verdade Não tem essa de só ficar em comunidade Fala sua boca, isso daqui é crueldade É claro que a visão é com dinheiro é felicidade Isso você tem que transformar dentro da comunidade Você não é hip hop, não transforma em comunidade É por isso que eu falo que é idiotice. eu É o DMC de, de rap que acha que tem que ficar só na mesmice É isso que acontece, é né? mundo. Eu quero fazer dinheiro com rap e ajudar todo mundo Renan Duarte vota em 3, 2, 1, 1 a 0 Caldas Por vocês, pela ordem de rima, barulho para Caldas! Barulho para Janão!